Tchau, como está? Você está no canal Itália com Ana Paula e a minha missão por aqui é levar o seu italiano, daquele italiano mais ou menos, para um italiano uau. Eu sou Ana Paula, ensino italiano brasileiros e ítalo-brasileiros de uma forma natural e que seja definitiva, aplicando técnicas para memorização e tudo mais. Sou especializada no, é, em, tec, em técnicas de aprendizagem. E hoje vamos fazer um teste. Hoje vamos ver se o seu italiano está bom, se o seu italiano é básico, intermediário ou avançado. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um áudio. Você vai ouvir e vai testar o seu entendimento do que foi dito. Tá bom? E aí a gente prossegue com a aula. Eu vou dando mais informações conforme a gente for seguindo aqui com a aula. Então vamos lá. No primeiro áudio... É esse daqui. Me diga como está o seu italiano. Se você consegue entender ou não. Ah, que bello! Parla l'inglese, quindi. Sì, sí, certo. E lei parla l'inglese? No, io... Parlo solo italiano. E aí, você conseguiu entender o que foi dito aqui nesse áudio? Deu para compreender? Você falaria assim? Você conseguiria entender uma pessoa que fala assim com você? Agora eu vou colocar outro áudio. Vamos continuar aí com esse teste. Vamos ver como está o seu entendimento do italiano. Ciao! Formati itinerante, dai, che bello, perché poi è tutto un po', no? sta piacendo perché è molto intimo. Noi, ad esempio, spesso, cioè, a parte che si facciamo le prove in auto. Ah, cosa vi più... aspettavate da questo Sanremo? Con che aspettative siete partiti? Ma siamo partiti più con delle speranze di, insomma, far arrivare questa canzone alle persone. Allora, ho una piccola challenge per voi. Ok. okay. Va, dà, okay. No, allora, no. chiudete gli occhi. Okay. E dovete indicare chi... É, eu, digo, eu digo uma frase e vocês me dão quem é. Dei duas. Chi é o bravo a cantar? Vabbé. Direi. Não era difícil. Chi é o pior romântico? Lui, dai. Lui, faz uma pergunta. Ah, ok. Chi é o pior E aí, como foi o entendimento deste outro áudio? Você viu que tem muita diferença, né? É capaz que se você. Conseguiu entender muito bem o primeiro? Talvez o segundo, não tanto. Se você entendeu muito bem o segundo, parabéns. Quer dizer que você está no italiano avançado, porque não fluente. Agora me diz uma coisa, qual é o italiano falado aqui na Itália? É aquele primeiro ou é o segundo? É o seguinte, gente... Eu... tudo é válido quando você está aprendendo, mas muitas variantes precisam ser consideradas quando você se propõe a aprender o italiano, se propõe a aprender uma língua. Ou seja, quanto tempo você tem à disposição para aprender aquela língua de verdade? Quanto aquilo é sério para você ou é uma brincadeira? Quanto você está forte emotivamente. Por que, que eu tô dizendo essa questão da força emotiva? Porque muitas vezes, é claro que pode ser válido aprender daquela primeira forma, que é a forma né, que não é falada aqui, que não é o dia a dia na Itália, só que você tem que progredir. Após essa parte, não adianta ficar ali na zona de conforto estudando por anos somente aquele italiano falado dessa maneira, porque eles não falam assim aqui. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Sabe esse áudio um pouquinho mais difícil? Que na realidade eu peguei um pedacinho de uma entrevista de uma maquiadora italiana, super famosa, que fez uma entrevista com dois cantores é, do Festival de Sanremo deste ano de 2023. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é que você vai entender esse áudio até o final dessa aula. Eu vou te ajudar a entender esse áudio. Ou seja, você, a partir desse momento, vai sair da sua zona de conforto, porém, de uma forma muito prazerosa, porque será de uma forma guiada, eu vou te ajudar nisso, nessa aula aqui. E você vai sentir a satisfação de entender um italiano falado no dia a dia aqui. E isso vai te ajudar muito quando você quiser, não só enf enfrentar uma vida aqui, viver uma vida na Itália, se essa é a sua intenção, mas... Com o passar do tempo, vai ser gioco da ragazzi, vai ser muito fácil para você. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa imersão e entender o que eles falam aqui. Eu vou colocar agora todo o áudio somente em italiano. Você preste atenção e faça uma autoavaliação de quanto você consegue entender. De 0 a 10 esse trechinho aqui desse áudio, e depois a gente vai, a gente continua com a aula, fica aí, que você vai ver que vai ser muito boa essa aula, que você vai ficar super feliz com essa aula aqui. Olha só, então, agora a sua missão é ouvir e tentar compreender, se concentre, feche os olhos, porque não vai aparecer aqui na sua tela, mas tente compreender aqui o que eles estão dizendo. Ah, é eu não vai espetar a você Ma siamo partiti più con delle speranze di insomma far arrivare questa canzone alle persone Allora, ho una piccola challenge per voi okay. okay. in giro. No, Allora, così. chiudete gli occhi okay. e dovete indicare chi è... Cioè, io dico, uh, io dico una frase e voi mi dite chi è, dei due Chi è più bravo a cantare? Vabbè, lei <ride> Non è difficile Chi è il più romantico? Lui, dai, lui, ah ok! Chi è il più paziente? Mio! <ride> Devi indicare con <ride> Chi è il più bravo a cucinare? Chi sta più simpatico ai giornalisti? <ride> Chi pensa di avere sempre ragione? o oh, il 97%! <ride> <ride> <ride> Chi è il più testardo? <ride> Ah, ve la giocate, eh, ve la giocate. Il più geloso. Va bene, ma non.. dico. Ah. però non.. il più sincero. Uh, Entrambi, sì dai, dopo il festival cosa le aspetta? Sì. Partiamo quasi subito a metà, fine marzo per un tour. Sì. Eh, nostro, finalmente il nostro tour dell'ultimo disco che è uscito eh, qualche mese fa e facciamo un po' tutte le più grandi città italiane e, e anche all'estero. Suoneremo a Parigi wow. Londra. Bello! Il sì, tour si chiama Un meraviglioso modo di incontrarsi sì, eh, in onore del disco Un meraviglioso modo di Salve. salvarsi sì, ecco, eh, che appunto abbiamo anche ristampato con la canzone Sanremo e quindi, dai, siamo semplici di raccogliere finalmente un po'. Pronto, e aí? Quanto você conseguiu entender di 0 a 10 desse audio? Não tem problema, se não entendeu nada, eu vou te ajudar e você vai ver que o que você vai aprender nessa aula, até o final dessa aula, vai te ajudar muito para os próximos, para as próximas aulas que você fizer, para as próximas vezes que você for ouvir italiano. E isso te ajuda muito a economizar seu tempo e a, a entender o italiano do dia a dia. Você vai ver dicas aqui, aqui tem muitas palavras de uso comum, palavras de ligação, que são repetidas constantemente. Então, eu vou te ajudar nessa pequena imersão que eu vou chamar de imersão guiada. Então, vamos lá. No começo, isso daqui é o contexto, né? Como eu disse, é uma uh, make-up artist, é uma uh, truccatrice em italiano, né? É uma maquiadora, trucatrice, trucco maquiagem, troca-triste, é maquiadora, que faz uma entrevista a dois cantores. É um casal que se apresentou em San Remo esse ano. Então, ela entra, o cenário é que ela tem o um carro dela personalizado e tal, e eles entram e ela faz brincadeiras, faz entrevistas e tudo mais. E aqui ela fez um desafio, um desafio consistiu, um desafio que ela chamou de challenge, Challenger, usou ali a palavra em inglês. Qual que era o desafio? Ela fazia perguntas e eles tinham que indicar com a mão quem era o, o, o, o, o que ela perguntava, né? Quem é o mais ciumento, quem canta melhor, quem está mais simpático aos jornalistas e por aí vai. Então, vamos ver frase por frase o que foi que, que ela disse? Bem, ela começou perguntando assim, ó. Ma cosa vi aspetavate da questo Sanremo? Lembre-se que ela está falando com duas pessoas. Então, aqui, o que ela vai usar? Ela vai usar sempre o voi. Por isso que ela diz, aspetavate. Esse final, ate, nos verbos, indica que se está falando com mais pessoas, com vocês. Em italiano, com voi. Então, ma cosa vi aspettavate da questo Sanremo? O que, mas o que vocês esperavam desse Sanremo, do festival? Aí ela diz: com que expectativa siete partiti? Com quais expectativas vocês começaram, vocês partiram? Ouça novamente, ela vai falar rápido. Inclusive, ela fala muito rápido. Ela diz: Ó, oh, Ma cosa vi aspettavate da a Sanremo? Com que aspettative siete partiti? Ah, o que Cosa vi aspettavate daquisto a Sanremo? Com que aspettative siete partiti? Então, viu que ela usou: Aspettavate siete, ou seja, voi aspettavate, vocês esperavam. É, siete partiti, que vocês, voi siete partiti, que vocês partiram. Isso daqui é um verbo só, o um verbo no passado, em italiano é formado de um verbo, né? O, o auxiliar, neste caso, essere, partiti, uh, partiram. Quer dizer simplesmente isso. Aí ela diz o seguinte, mas partiti, più con speranze di insomma... Far arrivare questa canzone alle persone. Mas siamo partiti. Mas partimos. Então, ela perguntou siete partiti. Cioè, voi siete partiti. Vocês partiram. E noi siamo partiti. Nós partimos. Okay? Questão de conjugação. Ou seja, partir, começar alguma coisa. Se si, estou falando com vocês, é voi siete. E ela respondendo, né? Noi siamo partiti. Più con delle speranze di. Mas com as esperanças, delle speranze significa com algumas esperanças. Esse dele, nessa né, Essa frase representa parte de alguma coisa. Então, mais com alguma com, com esperança, né? Nós diríamos. Mas aqui ela usa no plural. Esperança. Terminou com E? É plural. Porque a palavra no singular termina com A. Esperança. Quase igual ao português. Esperança. É só explosivinho no final. Mas aí terminou com E. Significa esperanças. Então, ela quer dizer. Ah, mas nós partimos mais com algumas esperanças. De insomma, de enfim, esse insomma é aquela palavrinha de ligação que você vai ver em todos os lugares, insomma. Enfim, far arrivare questa canzone alle persone, fazer com que essa canção chegasse às pessoas, far arrivare, fazer chegar. Olha, olha a estrutura aqui, far arrivare, o que, que cosa, questa canzone. Aqui. Para quem? Alle persone. Então ela diz, ah, partimos mais com as esperanças de, enfim, fazer com que essa canção chegasse às pessoas. Ouça ela falando rapidamente essa frase. Mas partiti più com as esperanças de, insomma, far arrivare essa canção alle pessoas? Ah, Aí agora, a, a trucatrice, a, entre, a entrevistadora que é la make-up artist, que é a maquiadora, diz, ela, ela introduz a, o desafio, ela diz assim, allora, una piccola, challenge, per voi, usa ali a palavra em inglês, challenge, challenge. Pois bem, allora é uma outra palavra introdutória ali, que vocês vão ouvir muito em italiano, allora, significa, pois bem, então, ou una piccola, challenge, per voi, tenho uma, um pequeno desafio, per voi, para vocês. Aí ela diz, "Allora, que o occhi. pois bem, fechem os olhos, voi, que o dete, olha o finalzinho aí do verbo, nós vimos, aspetavate, que o dete, o verbo, quando é referindo, referindo-se a voi, ou seja, vocês, ele vai ter essa terminação, ate ou ete, ou item, ok? Nós já vimos as três, né? Aspetavate, Partite, e adesso, chiudete. Ok? Então, que o occhi, fechem os olhos, chiudete gli occhi, e dovete indicare que é. E vocês vão ter que, dovete, olha, até final, está falando com voi. Então, vocês terão que indicar quem é. Dovere, dovere é o dever vocês deverão indicar quem é. Dovete indicare chi è. Cioè, io dico una frase e voi mi dite chi è dei due. Ou seja, eu digo uma frase e vocês me dizem quem é entre os dois. Em italiano, grave aí, Que, ou seja, chi significa quem. Sempre não tem outro significado. Então, eu digo na frase e vou me dite "Chi é eh, dei dois, quem é entre os dois. Ouça como ela diz isso agora rapidamente. Há uma pequena challenge para vocês voltar em torno. Então, chiudete os olhos okay. e devem indicar quem é. Cioè, eu digo, eu digo uma frase e vocês me ditem quem é dos dois. Aí ela começa a fazer as perguntas, você vai ver que a partir de agora ela diz sempre que é così, que é questo, que é quello, né? Ou seja, sempre quem é isso, quem é aquilo. Então, prepare-se porque a partir de agora, agora você já sabe que que significa quem. A partir de agora você vai ver, vai aprender um monte de adjetivos de qualidades em italiano. Então, bora incrementar aí o seu vocabulário. Ela diz... Que é Pio Bravo a cantare. A gente está acostumado com esse bravo, né? Só no começou lá com as óperas italianas na América, então qualquer coisa é bravo! Bravo! Em italiano essa palavra é muito usada. Em vários contextos pode ter um significado diferente. Nesse caso, que ele é più bravo a cantar é quem é melhor a cantar. É ser bravo significa ser bom em alguma coisa. Então, essa palavra, inclusive. Ela varia em gênero e número. A gente aprendeu que, né? Como eu disse antes, os americanos é sempre bravo. Então, você quer falar pra mim, né? Por exemplo, digamos que você queira elogiar, me elogiar como professora. Como você diria isso? Sei uma brava ensinhante, ou sei um bravo ensinhante? Ficou fácil, né? se na brava ensinante porque agora você sabe que existe existe a variação em gênero e número eu e a Maria você quer elogiar eu e a Maria como você diria siete bravo insegnanti ou siete brave insegnanti siete brave insegnanti que é que seria o plural feminino vocês duas são boas professoras. Então, ela diz: quem é più bravo a cantar? Quem é melhor a cantar? Aí ele diz: Vabbè, lei, non era difícil. Esse Vabbè... É, você nunca vai aprender num livro de italiano para estrangeiros, mas é muito usado aqui. Vabbè significa va bene. Reduzido, então o pessoal fala: tem quem fala vabó. Vabé. É sempre: ah, tá bom, ok, va bene. Lei não era difícil, ele diz. Ela não era difícil. Vamos ouvir rapidamente. Quem é que eu vou cantar? Vai lei. Não era difícil. Aí ela continua. Aqui é o mais romântico. Quem é o mais romântico? Piu é mais. Não vai ser mai. MAI, pode ser que você ouça em italiano, tem outro significado. Quando você quer dizer quem é mais isso, mais aquilo, é PIU. Como o pintinho, PIU, PIU, PIU, PIU. PIU é MAIS em italiano. Então, quem É IL PIU ROMANTICO? QUEM É O MAIS ROMANTICO? Né? Olha só, já aprendeu. quem É o PIU BRAVO, romântico? Esse R no começo da palavra é RO, RO, RO, ara, re, RO, RO, ROMANTICO. É IL PIU PACIENTE? QUEM É O MAIS PACIENTE? paciente, use explosivinho, que é o paciente. Zé explosivinho. Aí eles foram indicando lá no vídeo, depois eu vou deixar o link para vocês. Aí eles começaram, como eles estavam falando a ah, lua e lei, né? Ele, ela. Aí ela falou: "Mas deve indicar é com a manina". Tem que indicar com a mãozinha. Deve indicar é com a manina. E não falar, mas indicar somente. Vamos ouvir até essa parte. Quem é o più romântico? Lui, dai. Lui. Ah, ok. Quem é o più paciente? Eu. Ele indicar Maria. Ela disse que ele é o mais romântico, né? Ela disse, ela disse, Lu Dai, ele vai. Esse Dai também, vai ouvir demais aqui. Dai seria, vai, né? Nesse contexto, ele vai. E aí. É o più bravo a cucinare? quem é melhor em, é, na cozinha a cucinare, em cozinhar é o più bravo a quem está, più simpatico ai quem está mais simpático aos jornalistas olha aqui a recorrência desses termos aqui que que, que, que, que isso vai fazer com que você aprenda muito mais essa recorrência, essa repetição e essa, essa, essa emotividade, né? No sentido de que é algo interessante, que é algo divertido, é o que vai fazer você aprender italiano de verdade. Então aqui você vai ver: que que que que aí você viu demais. Aquela dizendo bravo, brava, né? Então, que está più simpatico ai giornalisti, explosivinho. Quem está mais simpático aos jornalistas? Plural. Você viu antes que aquela palavra né, no feminino, terminando com E, é plural. No masculino, termina com I, quando é plural. Então, se a palavra é masculina ao plural, vai terminar com I. Il jornalista. Plural. i jornalista. Então, quem está simpático a Aqui. Ai jornalisti. Aí ela diz que pensa de haver sempre razão ou a 97%, quem acha que tem sempre razão. Ou pelo menos ou em 97% das vezes, né? Que pensa de haver sempre razão ou a 97%. Quem é il più? o piu? Italiano fala com a mão. Essa palavra aqui, esse adjetivo. Eles costumam fazer assim, ó. Que é o piu testardo? Testardo, olha só. Testa é cabeça em italiano. Testardo é teimoso. Cabeça dura, testardo. Testardo, teimoso. Então, que é o piu testardo? Quem é o mais teimoso? Aí eles deram aquela risada. Ah, é você, ficaram indicando. Aí ela disse: vela la giocate, vela giocate. Olha aí ela falando com voz, com voi, né? Vocês. Vela de Jokate, ela quer dizer assim, é a competição é dura, né? Vela de Jokate, vamos ouvir agora como eles disseram tudo isso até essa parte. Quem <risos> <risos> é mais brava a cozinhar? Quem está mais empático com jornalistas? <risos> Quem pensa de ter sempre razão ou a noventa e sete que é o pior testardo? <risos> aí continua. Tem mais, só mais uma partezinha. E aí a gente encerra mas, encerra. mas aí você já viu, já teve a demonstração de que é muito fácil aprender. E a aula vai continuar, hein? Tem os passos seguintes. Então fica aí, continua. Só mais um pedacinho. Aí ela diz: Il più geloso. Ou seja, o mais ciumento, geloso, explosivinho, geloso, o mais ciumento. Il più sincero. Olha aí, que na sua tela, lendo, você consegue entender o que, que significa sincero. Sincero. É uma questão de pronúncia. Pegando aí essa sacadinha de pronúncia, vai ser muito fácil você entender o italiano do dia a dia. Il più sincero. Aí ela diz, entrambi, si dai, porque eles começaram né, a dizer que era um e o outro... Entrambi significa ambos. Se si, dai. Lembra do dai? Ah, sim. É isso aí, claro. Sim. Né? Isso quer dizer. Dopo il festival, cosa vi aspetta? Depois do festival. O que os aguarda? Dopo il festival, cosa vi aspetta? Aí ela diz... Partiamo quasi subito, a metà, a fine marzo, per un tour. Noi partimos quasi immediatamente, quasi subito, immediatamente, a metà, fine marzo, la metà di, o fin di marzo, marzo, per un tour, para un tour. Finalmente, un nostro tour dell'ultimo disco, non sei se la fala dal o del, vamos a ouvir. Se ela fala del, significa do último disco. Se ela fala dal, significa é, desde o último disco. Então, finalmente o um nosso tour desde o último disco, que é o CHITO, qual que é mesefa? Que saiu uh, alguns meses atrás. Que é o CHITO, o disco saiu. O disco é o CHITO. Qualquer mês fa, alguns meses atrás. Sempre que você indicar um tempo e no final colocar um fa, significa tanto tempo atrás. Por exemplo, um mês fa, um mês atrás. Qualquer mês fa, alguns meses atrás. Um giorno fa, um dia atrás. Uma settimana fa, uma semana atrás. E facciamo um pouco tutte, uh, po tutte le più grandi città italiane. Né? E faremos meio, facciamo un pó, faremos meio que todas as maiores cidades italianas. Le più grande città, lembra que più é mais, e em italiano é admitido o mais grande. Quanto em português, a gente tem que falar maior, as maiores cidades, né? Então, nesse caso, le più grande città significa as maiores cidades, né? Então, em italiano, literalmente, isso daqui significa as mais grandes cidades. É admitido. E anche a suoneremo. E também no exterior, tocaremos. E anche, também. A lestero, parece uma palavra só, mas são duas. Ou seja, no exterior, a lestero. A pronúncia é uníssona aqui, a Suoneremo, noi suoneremo. Nós tocaremos. Se fosse, vocês uh, tocarão, como que você diria? Lembra do finalzinho quando se está falando com voi, ate, ete e ite. O verbo é sonare, como você diria? Noi suoneremo, voi, sonerete. Voi sonerete. Então, e voltando aqui ao texto... A, a, a, a conversa. E nós também tocaremos no exterior. A Paride e Londra. Em Paris, Paride e Londra e Londres. Vamos ouvir aqui como eles dizem isso. Ah, aí ela diz, a Clio, né? Que é a, a entrevistadora e maquiadora, diz. Belo, esse belo. A gente tem o belo em português, né? Que é bonito. Sinônimo de bonito. Mas aqui pode dar... Uh, ideia de legal, show, top, basta dizer belo e você vai ver que ela vai dizer isso. Então, agora vamos ouvir como eles dizem isso que eu acabei de falar para vocês. E que, geloso. Hum, o não... ah. e que sincero.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 E aí, como foi? Como está sendo? Agora, a última partezinha. Presta atenção numa coisa, que você não está vendo a imagem. Isso daqui é italiano raiz, gente. Você sim está sendo guiado, palavra por palavra, verbo por verbo, contexto por contexto. Só que está tendo uma dificuldade a mais, que é o fato de você não ver as imagens, não fazer leitura labial, não ver os gestos por que que eu tô fazendo isso? Porque se você começar a compreender, ativar aí a sua audição com algo mais difícil, quando você é, estiver assistindo alguma coisa, ou quando você estiver assistindo algo inclusive mais fácil, uma comunicação inclusive mais fácil, vai ser muito fácil para você. Então, assim, está sendo legal? Não está sendo legal? Você não está aprendendo um monte de coisa? Você não está conseguindo distinguir os sons? Né? Então, quando você for no dia a dia ver alguém, quando alguém vier falar com você, vai ser muito mais fácil de entender e, consequentemente, de você falar também. Agora, vamos à última parte. Aí, ele diz assim, o cantor, né? O tour se si chama um maravilhoso merav modo de encontrar-se. O tour se chama um maravilhoso modo de se encontrar. E no nome disco... Um meraviglioso modo de salvar-se. Em homenagem, né? Em honore, literalmente em honra, né? Nós diríamos em homenagem, em honore del disco, em homenagem ao disco, um maravilhoso modo de salvar-se, um maravilhoso modo de se salvar. Que, appunto, abbiamo anche estampado com la canzone di Sanremo, que, justamente, appunto, o relançamos, com a canção de Sanremo. Ah, é, abbiamo anche ristampato. Abbiamo ristampato. Nós, noi abbiamo, nós relançamos passado. Ristampato pode ser reimprimido também, Estampare né? é imprimir. Nesse caso, como estamos falando de um disco, significa ah, o relançamos, né? O, o regravamos com a canção de Sanremo, o regravamos, talvez seja ainda melhor, ok? Vamos ouvir como ele ele diz isso. Se si chama um maravilhoso modo de Encontrar-se. em eh, honore del, um maravilhoso modo de salvarsi, é eh, que apunto, temos também também com a canção de Sanremo, e, quindi... e aí eles continuam lá com a conversa deles. Agora é o seguinte, você vai ouvir novamente essa parte, tudo em italiano, e vai fazer autoavaliação de quanto você consegue entender desse áudio. Vamos lá. <risos> Con che aspettative se siete partiti? Ma siamo partiti più con delle speranze di insomma, far arrivare questa canzone alle persone. Allora, ho una piccola challenge per voi: okay. Cioè, okay. Okay. No, allora, no. chiudete gli occhi okay. e dovete indicare chi è. cioè, io dico, io dico una frase e voi mi dite chi è dei due: chi è più bravo a cantare? Vabbè, okay. lei <ride> è difficile. Chi è il più romantico? Lui, dai, lui, diciamo lui. Ah, ok. Chi è il più paziente? Io. <ride> Devi indicare il maniera. <ride> Chi è il più bravo a cucinare? Chi sta più simpatico ai giornalisti? <ride> Chi pensa di avere sempre ragione? o oh, al 97%. <ride> <ride> <ride> Chi è il più testardo? Ve la giocate, <ride> eh, ve la giocate. <ride> il più geloso. Mm, Va bene, ma non. Dico. <ride> però no. Il più sincero. Entrambi. Eh, sì, dai. Sì, dai, sì. No. Dopo il festival cosa vi aspetta? Partiamo quasi subito, a metà fine marzo per un tour. Sì. Eh, no. Finalmente il nostro tour dell'ultimo disco che è uscito eh, qualche mese fa e facciamo tutte le più grandi città italiane e, e anche all'estero suoneremo a Parigi. Wow. Bello! Sì, sì. Sì, il tour si chiama Un meraviglioso modo di incontrarsi sì, eh, in onore del disco meraviglioso modo di sì. salvarsi, sì, che appunto abbiamo anche ristampato con la canzone di Sanremo e quindi dai, insomma, siamo felici di raccogliere finalmente un po' un sì, anno si di lavoro. Agora, quanto você entendeu de 0 a 10 nessa segunda parte, agora que você sabe tudo o que eles falaram? Não tem problema se você não entendeu 10. O importante é que se você tinha entendido 0, agora você tem entendido 1, 2, 3, não importa. O que importa é que agora você entendeu mais que antes. O que importa é que agora você fez uma imersão guiada que se acumulando com outras... Outras aulas desse tipo, outras práticas, outros estudos do italiano, assim ou diferente, vão somente enriquecer você. E parece que te consumiu muito tempo, mas não consumiu muito tempo. Você aprendeu um italiano raiz, em vez de você ficar meia hora ouvindo. Que é più geloso e meia hora ouvindo isso, essa repetição. Que vai fazer você aprender italiano com muito mais tempo. Vai fazer você perder tempo. Hoje, você utilizou essa sua meia hora de forma muito sábia, aprendendo italiano do dia a dia. Eu preparei um percurso de uma imersão, não exatamente igual, mas muito similar, de 15 minutos ao dia. São 90 é, imersões guiadas que eu costumo chamar carinhosamente de de E eu não sei se agora, neste momento que você está assistindo a essa aula, as vagas estão abertas para essa imersão. Mas você pode conferir isso clicando no link que eu vou deixar na descrição. Se você tem interesse, se você gosta de aprender italiano dessa maneira, se você quer levar o seu italiano de um italiano mais ou menos, a um italiano uau, né? Chegando, inclusive, é, é, é, antecipando aí a sua... Comunicação em italiano, não só a sua compreensão, mas a sua fala também no italiano, do dia a dia, porque você não tem nem tempo e nem dinheiro a perder, dá uma conferida aqui na descrição. Se as vagas estiverem abertas, você será muito bem-vindo nesse percurso. Um dia após o outro, todos os dias, repetindo informações, analisando, vendo contextos diferentes, aprendendo um vocabulário de vários ambientes, através do, de sons diferentes de italianos de, do norte a sul. E isso vai te ajudar magnificamente para o seu italiano ficar na ponta da língua. Que inclusive, esse é um método muito utilizado por autodidatas. Essa é uma imersão, mas é uma imersão guiada em que eu ó, pego na sua mão para você... Deixar esse italiano maravilhoso, ok? Tivenhiamo alla prossima lezione, nós nos vemos na próxima aula. Um bacione!